Olá, boa noite a todos. A presente a apresentação, ela tem o intuito de tratar sobre a questão do benefício de prestação continuada, que junto com benefícios eventuais, são os dois benefícios da proteção social básica, né? Sendo a diferenciação do benefício eventual ser dado por uma eventualidade e o benefício de prestação continuada já por um fato contínuo, né? Uma coisa que vai vai para durar muito tempo ou vai ser apenas minimizada, né? Então, o presente, a presente abordagem é tratar sobre o BPC, né? Que é o Benefício de Prestação Continuada. Eu vou fazer um resgate de alguns elementos, mas vai ser um breve resgate, né? Porque o intuito é mesmo falar sobre a dinâmica do Benefício de Prestação Continuada. Então, só vou trazer alguns elementos e aí eu vou deixar o link... É, o DOI, né, a identificação digital do artigo de onde eu tirei, que é um artigo muito bom aqui, ó, o Direito Constitucional, Benefício de Prestação Continuada, é um artigo de licença pública, né então qualquer pessoa pode usar desde que cite né, o autor, então eu vou deixar e aí quem quiser ler todo pode ir atrás do artigo. Né. O Benefício de Prestação Continuada, anteriormente existia... É a renda mensal vitalícia, que ela era dada a alguns, algumas pessoas que contribuíam de forma muito breve para a Previdência Social né? e não conseguiam se aposentar. Então, era um benefício que se tratava de 60% do salário mínimo para essas pessoas que, que não tiveram uma contribuição em si e aí estavam na situação de vulnerabilidade. E aí, se pagava é, é, esse benefício, né? Mas, com a Constituição de, de 1988 e a questão da formulação da assistência social como um direito, né? E a quebra dessa visão do assistencialismo, se criou o benefício de prestação continuada, né? Que ele é o único benefício da assistência social que conta dentro da Constituição ele foi implementado e construído no transcorrer do tempo né? então não foi logo que foi promulgada a constituição que ele passou a valer ou as, as normativas que ele tem hoje, ou a extensão e só foi dada com o transcorrer do tempo em si né? então é o benefício ele como eu já falei né todas essas questões de ações civis é, questões judiciais acabaram por fomentar e dar uma abrangência maior né e hoje ele se tornou o maior benefício de transferência de renda como eu vou falar mais na frente né houve também a questão da implementação da avaliação de deficiência e do grau de incapacidade com base na classificação internacional de funcionalismo e capacidade de saúde da OMS. O que, que isso vai acontecer? Quando isso é implementado, é, a questão da deficiência ela não vai levar em consideração só o aspecto biológico, né? então ele vai levar essa questão também de uma avaliação social, como eu vou falar mais na frente também. Né? Vamos lá. É elementos básicos, né? Tipo, foi regulamentado, ele foi colocado pela Constituição de 88, regulamentado pela Lei Orgânica de assistência social, né? a LOAS, só aquela só foi mesmo promulgada em 93, por essas questões de politicagem, de assistencialismo, demorou-se um pouco para se concretizar a assistência social como um direito social em si, né? Então, houve, como eu já falei, muitas ações civis públicas que vieram a constituir, né? A ampliar a questão do, do BPC, né? Para outras categorias, né? em si e também um elemento que se pode destacar também é o excesso de burocracia para se evitar a questão da fraude acaba se colocando muitos elementos burocráticos mas esses elementos burocráticos acabam por criar barreiras para as pessoas que geralmente são humildes né o benefício é voltado para pessoas é, em situação de vulnerabilidade social mas aí essas pessoas como tem baixa informação elas acabam não acessando por essa barreira, essas barreiras burocráticas, e acaba sendo uma perversão é, com essas pessoas, né? Então, vamos lá. É, ele é um benefício da política de assistência social, ele é coordenado pelo Ministério da Cidadania, mas a operacionalização dele se dá pelo INSS, então isso causa uma confusão na cabeça das pessoas porque elas acham como o INSS ele é responsável por essa questão da previdência, né, que é o tripé da seguridade social. A, a saúde, a assistência social e e a previdência, né? Então as pessoas elas, como elas vão no INSS, elas pensam que estão entrando na questão da previdência, mas não, né? Que a previdência ela é totalmente contributiva. Então todos os benefícios que você acessa da Previdência, só você só tem acesso se você contribuir. Já a assistência social não, ela é não contributiva, então há essa confusão, né porque foi uma decisão é, do, do próprio órgão executor do governo, né, das esferas do governo, decidir passar esse elemento esse benefício para ser operacionalizado pela, pelo INSS e aí tipo, deveria haver uma conversa maior entre a assistência social e o INSS para poder é, categorizar o benefício em si, né? para as pessoas poderem ter noção né, que elas estão fazendo o fruto de um benefício da assistência social que ele perdura por elementos de questões sociais e aí que vão ter algumas características é, específicas que eu vou falar agora aqui mais na frente, né? É, é um benefício individual, né? Ele é dado para aquele indivíduo que, que o requerente, né? Que vai fazer o pedido dele. Ele não é vitalício, então ele tem sempre avaliações periódicas e logo que essa situação é, for sanada, né? As, as situações, aquelas peculiaridades for sanada, a pessoa ela pode perder... É, o benefício, ele é intransferível, né? ele não pode ser passado, né? ele não gera pensão pós-morte, é, não garante décimo terceiro, só apenas o salário mínimo durante os 12 meses, ele não vai ter a questão do 13 terceiro em si. É uma transferência mensal de um salário mínimo vigente, né? de acordo com o salário mínimo é, é vigente, e ele é destinado para as pessoas que, é, que comprovem que não podem... É, sustento para a sua própria manutenção do seu sustento da sua vida ou que não a sua família também não pode é, arcar com isso. né? Então vamos mais à frente. É, quem tem direito ao BPC? Brasileiros nato ou naturalizado, né? pessoas de nacionalidade portuguesa, mas que reside, residem no Brasil, e estrangeiros que residem no Brasil e aqui foi dado essa extensão por uma ação de civil pública acho que foi uma senhora italiana que ela entrou na justiça né e o STF resolveu o STF julgou que não havia nenhum prejuízo jurídico se esse benefício fosse estendido para é, a questão do estrangeiro né então tipo estrangeiro residente no Brasil que tem domicílio no Brasil ele também pode é, dar entrada, né? Uma questão do BPC em si, né? Os critérios de renda. Quais são os critérios de renda? Ter uma renda igual ou menor que um quarto de salário mínimo, né? Então, o que é que acontece? Você vai pegar o salário mínimo vigente, que hoje está em torno de R$ 1.212, né? Então, você vai pegar isso e divide por quatro, e aí você vai ter esse resultado aqui, né? Que é R$ né? Então, dessa renda per capita de R$ reais, você vai poder ter da entrada no benefício, né? Pela questão da renda. É, e aí, vou questão só por esses do, dois elementos em si, né? Aqui são essas duas categorias, são as pessoas idosas e a pessoa com deficiência, né? Tá, o, que, o Estatuto do Idoso, ele trata a pessoa idosa a partir de 60 anos, mas ele dá prerrogativa para os órgãos, eles podem definir, né? Eles podem transitar até 65 anos, né? Então, dentro dessa faixa etária, eu posso definir qual a categoria que eu vou considerar idoso. E o a do BPC, foi considerado a idade de 65 anos, né? Então, a partir de 65 anos, você vai poder dar entrada, né? A questão da pessoa com deficiência, ela não tem a questão da, da idade em si, ela vai ter que apresentar aquela deficiência mental, física, e aí também não tem um rol de deficiência específica em si, né das que vão ter é, é, a questão do, da liberação do benefício, né isso vai passar pela perícia, vai depender da, da avaliação do médico e do assistente social, do INSS, que isso é isso? Quem vai fazer essas avaliações são esses profissionais técnicos do INSS. O órgão gestor que vai fazer toda essa operação, a operacionalização é o INSS. Então é eles quem decide. Caso salvo um indeferimento, você pode recorrer na justiça, como eu vou falar mais à frente, né? Tá, vamos. Como requerer o BPC? Primeiramente, o que você vai ter que fazer o seu cadastro único, né? Então a pessoa ela tem que procurar um centro de referência de assistência social, né? E aí ela vai levar a questão do município dela, né? O município Pequeno Porte, geralmente tem que ter pelo menos um Cras né? Boa Vista, que é um município de médio porte, ele tem sete CRAS, e aí você vai ter que procurar o Cras da sua área de abrangência para você confeccionar o seu cadastro único, né, o seu Cad Único. Quem vai ter que ir ao Cras O responsável familiar. Não necessariamente ele vai ter que ser o requerente do BPC, né? Então, esse, esse responsável familiar que vai prestar as informações ao entrevistador social. Então, ele vai ao Cras munido dos seus documentos e documenta todas as pessoas que estão ali naquela casa, né, naquela residência e também do comprovante de residência, né? então ele vai ao CRAS e vai prestar informação. Devido a essas peculiaridades da pandemia, os centros de referência estão adotando determinadas abordagens específicas, por exemplo, da confecção do Cadastro Único. O centro de referência que eu trabalho, ele está funcionando na forma de agendamento, então no início da manhã, logo que se inicia as atividades, são distribuídas 60 senhas, e é logo que essa pessoa recebe essa senha, ela vai ter um horário, ela vai passar por uma triagem, e dessa triagem vai ser agendado um dia e um horário para ela é, fazer o seu, o seu o CAD, o CAD único, né? Então, tá. No, no centro de referência, no CRAS, você também vai obter informações, né? De como que você vai dar entrada no seu benefício de prestação continuada. Então, vamos mais na frente. Tá. O requerimento ele pode ser feito com três maneiras, né? Agências da Previdência Social, pelo 135, que é o telefone, né? E pelo meu INSS, que pode ser tanto pelo computador no site ou pelo o aplicativo é, no celular, né? Das, dos três, o que eu acho melhor e mais fácil mais de, mane de manejar é o meu INSS, né? telefone às vezes não atendem, a agência pode estar fechada ou nem tem no seu município, mas aí pelo computador você vai conseguir, ou pelo celular, então eu acho muito mais fácil pelo o meu INSS, né, então tá aqui ó, do lado, é, a questão quando você entra, né, pode digitar no Google meu INSS, ele vai te direcionar para cá, é só clicar em cima, e aí você vai vir aqui, é, entrar com o meu gov, que é uma conta unificada que o, você tem em todos os serviços do governo federal, você quer emitir uma carteira do idoso, é, você quer ter assim, acesso à sua carteira de trabalho, à sua declaração de imposto de renda, você usa essa conta do meu gov. Aqui você também vai poder usar. Caso você não tenha, você vai digitar seu DLCPF, e aí você vai criar uma senha, vai fazer a atualização dos seus dados, e aí depois você vai ter acesso à plataforma em si. Né? Então vamos lá. É, dentro da plataforma, o que você vai fazer? Você vai entrar no pedido, né, novo pedido, e aí você vai marcar lá o tipo de BPC, se é o BPC por idade, né, por idoso, ou o BPC por questão de deficiência, né, então você pode, você vai marcar, você vai preencher alguns dados, você pode colocar alguns documentos já prévios de seu e aí você agenda um dia para você comparecer no INSS, né, na agência, como agora o INSS voltou, né? Os atendimentos presenciais, então tá sendo mais é, é mais fácil, menos burocrático. Que você vai conversar com o corpo técnico do INSS, né? Então vamos lá. É a composição familiar. Você tem que informar no seu cadastro único todas as pessoas que moram sob aquele domicílio que você reside, desde que elas elas dividam renda, né? Então, todas essas pessoas, você vai informar no CAD Único, né? É, as, todas as pessoas têm que possuir o CPF, né? Você vai... Todo, todo mundo vai ter que ter o CPF, você vai ter que formar no, no, no CAD Único e você tem que manter o seu CAD Único atualizado, né? É, quais são os critérios depois disso, no Cade Único? Quando você vai dar entrada, a concessão, ela vai levar em consideração o quê? Para a pessoa idosa, ela vai levar em consideração a idade e a renda, né? E aí o técnico do INSS ele vai fazer essa análise e aí ela vai, ele vai ver se o benefício vai ser concedido ou não. Já para a pessoa com deficiência, ela, vai, ela passará por a perícia médica e social, né? Então, ela vai ter o analista médico, o perito médico, né? Que vai analisar a questão da deficiência, né? Com as questões biológicas, se cabe à medicina, então você vai ter que ter um laudo já, ele vai analisar em cima daquele laudo em si que você já tem expedido pelo médico com uma CID, uma classificação interna, classificação internacional de doença, né, o código e a a, toda a especificação. Ele vai fazer a análise dele em cima daquilo ali. E o API social vai ser feito pelo assistente social do INSS e ele vai levar todas essas questões sociais, né, que vão envolver a deficiência. Então é um elemento a mais, né, para a pessoa é, ter o acesso a ao benefício que não vai levar só em consideração as características físicas mas todo aquele contexto social né que acomete a pessoa com deficiência o PCD vamos lá é, devem ser considerados para o cálculo de renda não vai considerar todas aquelas pessoas que estão no cadastro então você tem que ter calma apesar de você ah eu fiz meu cadastro e minha renda per capita deu tanto mas fique tranquilo fique calmo não se desespere porque os técnicos de INSS eles vão fazer uma análise não é ele só pega o cad o cad único a né, informação do cad único e vê a renda e tá e tal, tá, não tem que ter essa análise social né então que que ele vai quem vai contar da composição familiar o requerente o cônjuge o companheiro os pais né e aí no caso se o pai não morar com a mãe a madrasta ou se a mãe não morar com o pai o padrasto também conta Irmãos são solteiros, né, então os irmãos que moram, moram na mesma residência, mas que possuem uma união estável, ou sejam casados, eles não vão contar. Filhos e enteados solteiros também, os casados também não entram. E os menores tutelados, então esses vão entrar para a questão da renda, renda per capita, né, então vai somar todo o valor de todos esses indivíduos, né, que fazem parte da família e eles vão ser divididos entre eles e vai chegar no valor X, né vamos lá mais à frente né podem ser descontados a pessoa quando dá entrada ela pode também é, juntar elementos é, é para a questão de dos textos levar em consideração e abater na questão da renda né então ela vai poder levar em consideração que despesas com medicamentos né alimentação especial Fralda descartáveis e consultas. Nisso vai ter que haver a prescrição médica dizendo que a pessoa necessita desses elementos, né? E uma declaração do órgão da, da política pública dizendo que é, esses elementos eles não tem dentro do sistema público, então você vai ter que ter que seguir essa burocracia para poder haver se abate dentro da sua renda, né, então vão ter uns elementos, vão ter umas categorias em si, um subprodutozinho que os técnicos vão levar e eles vão abater dentro da, da, da renda é, da família, né, tá, depois de todos esses elementos, se eu tiver o meu BPC indeferido, eu posso entrar com o um recurso, né, no prazo de 30 dias, a partir da comunicação do FAS. Então, a partir dessa comunicação do FAS, eu posso procurar, por exemplo, a Defensoria Pública da União e pedir na figura do defensor essa reversão uma reanálise é, desse meu pedido, né? Então, vou juntar elementos, o defensor junta elementos, e aí você vai poder é, é, contestar né? o, o indeferimento, né? Vamos lá, esse aqui ó, é um folderzinho que é disponibilizado pelo Ministério da Cidadania. Aqui está o número que você pode entrar em contato com o Ministério da Cidadania: 121 aqui um, um, o 135, que você pode entrar em contato com o INSS. Então, é basicamente isso, né? O benefício de prestação continuada é um benefício bem simples de se dar entrada, não precisa de atravessador, apesar dessas questões burocráticas que acabam levando as pessoas é, com dificuldade financeira pela falta de informação a procurarem esses é, atravessadores, né? Mas não precisa, não tem nada a ver com isso. Ele é bem simples, o órgão operacional do né, que caso é o INSS, ele leva em consideração isso, né? Então, não vão ter que ter, juntar provas ou elementos, um monte de burocracia, como é, por exemplo, na aposentadoria. Então, a pessoa, ela pode ficar bem tranquila, né? Basta ela dar a entrada dela e ela informar, se ela tiver no perfil em si, ela vai ter o seu benefício é, garantido, né? E caso ela seja indeferido, e ela esteja naquela situação e ela não concordar, ela pode entrar com uma ação, né? Então, basicamente é isso. Espero que todos tenham absorvido o máximo de informação possível. Obrigado por terem me ouvido até agora e boa noite a todos. Valeu!